Era uma vez um rio. E era uma vez um menino que morava numa casa na beira desse rio. Antes, as cidades não eram doentes. E os meninos, depois da aula, saíam e passavam as tardes sozinhos. vasculhando o mundo e os arredores do mundo. Então, esse menino, que morava na beira do rio, ia pescar, ia nadar mergulhava na lentidão aquática e sem ter ainda ideia do que estava fazendo montava as peças de sua memória uma pedra um peixe perdido na ponta do anzol uma onda pequena escorrendo o rio abaixo um rio que de tão manso e doce parecia meditar parado mas as cidades ficaram doentes, estranhas e de tão doentes e estranhas, adoeceram também o coração da paisagem. Foi aí, por causa disso, que o menino, já um homem grande, aprendeu que os rios morrem. Eu sou esse menino. Vivi na primeira cidade, depois de Minas Gerais, por onde passava o Rio Doce, no Espírito Santo. A cidade se chama Baixo Guandu, o rio... Era doce Não é mais Talvez hoje ele mereça um nome fatal e imponente Como o mar morto Rio morto O que restou para mim hoje Homem grande E maduro E velho São as peças da memória A linha da vara de pescar Uma pedra quente debaixo do sol O pasto das margens as vacas fluviais, o nó das águas, a calma antiga. Quando soube com o resto do mundo que a lama tóxica, amontoada em nome da fortuna de poucos outros, tinha invadido o rio doce, senti como se fosse morte minha. Rio da dó no peito, rio da nó na garganta, dá. Porque rio é parente, rio é família, rio é a sua terra líquida e móvel. Eu não dormi na noite do dia da morte. Se alguém perder montanha, perder floresta, perder um urso polar ou uma abelha, talvez possa sentir o que eu senti: perdi o meu rio, que levou junto. Uma parte grande e imensa do menino que eu fui. Agora, o que tenho a dizer é coisa talvez que nunca se diga. Mataram um rio doce. O meu rio foi assassinado.